e é duas carreiras, ok? Então, aqui eu vou começar fazendo múltiplo de oito mais um, então, primeiramente eu faço oito mais oito mais oito e assim por diante, lá no final eu acrescento mais uma correntinha extra, então agora eu vou fazer a primeira carreira: uma, duas, três correntinhas para virar, tá, um, dois, três. 4 cinco seis sete aqui na oitava correntinha um ponto alto 2 3 4 5 6 7 Oito pontos altos, tá um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, meu leque, um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito pontos altos, um, dois, três, aqui na quarta correntinha, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, aqui na quarta correntinha, o meu leque novamente, ok? Então, aqui para terminar, na última correntinha, eu faço um ponto alto, ok? Agora, a segunda carreira, uma, duas, três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço, vou virar. então aqui no leque eu tenho oito pontos, então vou contar aqui: um, dois, três, aqui no quarto. Entre um ponto alto e outro, tá? Um ponto baixo. OK? Olha só. Tá bom? Faça aqui as duas correntinhas, duas laçadas, aqui no ponto baixo, um ponto alto duplo, uma correntinha e um ponto alto duplo. Fazendo assim o ponto V duas correntinhas novamente ó 1234 um, então aqui entre um ponto e outro um ponto baixo duas correntinhas aqui no ponto baixo meu ponto V um ponto alto duplo uma correntinha e um ponto alto duplo Faço duas correntinhas e aqui eu vou repetir novamente. Então, aqui no final eu vou fazer assim: ó, faço as duas correntinhas ao invés de pegar aqui na primeira correntinha, eu vou pegar aqui na segunda tá e aqui eu faço um ponto alto, ok? Então, agora eu vou voltar à primeira carreira, uma, duas, três correntinhas, viro então, aqui no ponto baixo. Eu faço o meu leque aqui dentro do ponto. V um ponto baixo, no um ponto baixo, o meu leque. Ok. Se você gostou, deixe meu joinha e até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau.